o que é um tcc de revisão bibliográfica eu recebi essa dúvida aqui no canal e eu vou responder para vocês o que é um tcc de revisão bibliográfica e vou mostrar o passo a passo de como fazer um tcc de revisão bibliográfica Bom. Meu nome é Ivan Claudio Guedes, seja muito bem-vindo ao meu canal. Se você está chegando agora aqui no meu canal, não se esqueça de se inscrever e ativar as notificações para não perder nenhum vídeo. Eu estou aproveitando esse período de quarentena para poder tirar as suas dúvidas a respeito do TCC. E a dúvida veio da Stephanie. A Stephanie pergunta, Professor, fala de revisão bibliográfica. Meu TCC vai ser assim. Muito bem, Stephanie. Não só você, mas várias outras pessoas costumam fazer o tcc de revisão bibliográfica esse é o modelo clássico do que a gente chama de monografia aliás não só monografia mas artigos também aliás eu, eu tenho um artigo publicado de revisão bibliográfica e não tem problema nenhum em você fazer um trabalho acadêmico um trabalho científico que seja de revisão bibliográfica Bom. Primeira coisa, a revisão bibliográfica você vai precisar fazer a leitura da bibliografia de vários livros, artigos, dissertações, teses, enfim, vários materiais que tratam sobre o assunto que você definiu. Tá? Então eu entendo que você já fez o projeto, se você não fez o projeto tem um vídeo aqui embaixo explicando passo a passo como fazer um projeto, aliás você pode inclusive baixar o template do projeto e só ir escrevendo por cima assim como você pode baixar também o template da monografia se você não sabe a diferença entre tcc monografia artigo dissertação e tese assiste o vídeo que eu vou deixar aqui abaixo vai ser muito importante para você se apropriar desses conceitos então pensando na modalidade monografia o professor Fábio e eu disponibilizamos um template que você pode baixar e, inclusive, é só ir digitando as informações conforme elas vão aparecendo no próprio template que está formatado. Tem um vídeo, aliás, explicando passo a passo como você pode trabalhar com este template. Então, aqui nós temos a capa dele com as informações, os elementos pré-textuais. Isso o professor Fábio explicou muito bem no vídeo que eu vou deixar aqui abaixo e aí vamos analisar o sumário dele tá? o seu tcc é de revisão bibliográfica você vai escrever a introdução né? na introdução tem o passo a passo para escrever a introdução tá vendo Ó, tem é só você clicar aqui e mesmo assim ainda tem as orientações do que você vai escrever então eu entendo que você já definiu o seu tema problema objetivo e aí você vai começar com os capítulos da fundamentação teórica em que você vai explicando os conceitos apresentando os autores em que você vai fazer uso para o seu trabalho né para o seu tcc então você vai trazer diferentes autores para ir analisando o que esses autores tratam vai construindo as paráfrases com citações diretas citações indiretas e aí Vamos voltar no sumário. E aí você define, de acordo com o seu problema, de acordo com seus objetivos específicos, sobre o que você vai tratar no primeiro capítulo, o que você vai tratar aí no, no segundo capítulo, se você vai separar em subcapítulos. Então toda essa parte aqui ó, que eu estou iluminando é a parte da fundamentação teórica. Tá, então, se o seu TCC é só de fundamentação teórica, é aqui que você vai distribuir o tema dos autores para poder ir escrevendo. Depois que você escrever a parte da fundamentação teórica, aí você vai escrever a metodologia da pesquisa. Na metodologia da pesquisa também tem um vídeo explicando, também tem as orientações aqui no template, do passo a passo do que, que você deve escrever na metodologia. Você vai fundamentar que é um TCC de revisão bibliográfica que é uma modalidade da pesquisa, que é uma análise qualitativa sobre diferentes autores, que você compilou, você leu, você pesquisou, você interpretou, você analisou, você fez a crítica, você fez a comparação. Então tudo isso você vai explicar nessa parte da metodologia da pesquisa. Em seguida, você vai discutir né, a análise geral sobre os resultados. Quais são os resultados? Os resultados, é aquilo que você aprendeu, é aquilo que você selecionou de mais importante, é a sua análise crítica, é a sua ponderação, é a sua discussão em cima dos autores que você pesquisou. Então você não pesquisou, comparou, analisou, selecionou, falou sobre vários autores e aí você construiu a sua narrativa? Então, agora você pode criticá-los, agora você pode compará-los, agora você pode escrever com as suas palavras aquilo que você quer dizer a respeito do tema que você pesquisou. E para escrever as considerações finais, você também tem lá o passo a passo, tá? isso é muito importante, mas lá no passo a passo das considerações finais, deixa eu colocar aqui, Aqui é discussão, ó. Tem até vídeos, tem modelos, tem exemplos que você pode seguir, tá? É, sobre, considera sobre análise dos resultados. E ó, nas considerações finais, você tem aqui o passo a passo de como escrever as considerações finais para que você siga o um método. Tá? Considerações finais não é. Você não escreve. Ah, eu gostei muito desse trabalho, aprendi muito com ele, portanto, ficou muito bom. Tá? Você não vai escrever sobre isso. Você vai escrever o passo a passo do que deve ser escrito nas considerações finais. E aí você encerra o seu trabalho colocando as referências aqui, Uh, colocando as referências por último e aí para fazer as referências também tem aqui o passo a passo de como fazer as referências então o tcc de revisão bibliográfica é um tcc que fica claro o que você aprendeu com várias literaturas o que você aprendeu pesquisando o que você aprendeu analisando comparando discutindo tá? é uma modalidade de pesquisa em que você precisa demonstrar o seu conhecimento teórico com base em outros autores que ajudaram no seu trabalho. Tudo bem? Eu espero ter te ajudado. Qualquer dúvida, crítica ou sugestão, deixe aqui nos comentários. Isso é muito importante. Se este vídeo foi útil para você, não esqueça de deixar o seu like e de compartilhar com os seus amigos. Ah, é um imenso prazer poder ajudar nos seus estudos nós já temos aí mais de 110 mil seguidores no canal e eu fico muito feliz em relação a isso eu acredito realmente que o, este trabalho no YouTube esteja crescendo por conta da sua ajuda por conta do seu compartilhamento por conta do seu comentário e é claro porque eu estou conseguindo ajudar diferentes pessoas então se cuida, estamos num momento muito difícil da pandemia, se cuida, não dá bobeira, faça o seu trabalho com muita qualidade e se você precisar de orientação, eu estou aqui, o professor Fábio está aqui, nós estamos aqui para te ajudar. Tá bom? Um forte abraço e até o próximo.